Pensa rápido, o que, que significa novel? Se você falou novela, você errou. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online, mensageiro da brigagem. Novel não significa novela e sim romance. Olha só o exemplo que o Flash vai colocar aqui pra gente. My brother is writing his first novel. O meu irmão está escrevendo seu primeiro romance. Então já tira isso da cabeça que novel é novela, porque na verdade novela em inglês é soap opera. Soap opera. Olha que coisa maluca, hein? Ó, I love watching soap operas. Eu amo assistir novelas. Realmente, eu gostava bastante, né? Aquelas mexicanas do SBT, Carrossel, Marimar, né? Maria Mercedes, Carlos Daniel. Usurpadora também era muito boa. Não confunda mais. Soap opera, isso sim é novela. E novel é romance. Outras palavras que os alunos confundem bastante em inglês, eu vou passar aqui para vocês. Ó, oh, Antes de ir para a terceira, quero pedir para que você se inscreva neste canal. Tem um botãozinho de se inscrever aqui embaixo, pode apertar nele. Tem um joinha também, um botão de like, aperta ele para ficar feliz. E não se esquece também de deixar um, deixar um comentário aqui embaixo, qualquer coisa, um gostei, um curtir, para que eu interaja com você e o, e o YouTube entenda que esse canal é relevante e entregue para mais pessoas. Dito isso, vamos para a terceira palavra aqui, que é lonely. Lonely. Lonely significa solitário, a pessoa solitária, que é diferente de alone. Alone é sozinho. Você concorda comigo que é diferente uma pessoa estar sozinha e uma pessoa ser solitária? Você pode estar no meio de um monte de gente, de um monte de pessoas e se sentir é, solitário, se sentir sozinho, solitário. E alone é você estar literalmente, fisicamente, sozinho. Então, um exemplo aqui de lonely. He's a lonely person but can't make any friends. Ele é uma pessoa sozinha, solitária, nesse sentido, e não consegue fazer amigos. Alone, exemplo com alone. Sometimes I like to go to the movies alone. É, às vezes eu gosto de ir ao cinema sozinho. Realmente é muito bom. Experimente a companhia de você e você mesmo. É excelente. A próxima palavra é tough. Tough. Muitas pessoas confundem tough com though. Though. Então temos tough, e though. Qual que é a diferença entre elas? Você confundiu, né? Muito bem. Tough é difícil, duro, é, cascudo, é, difícil. Então, por exemplo, a frase que eu coloquei aqui. Ó. I had such a tough time in college. I had such a tough time in college. Eu tive um momento muito difícil, né? momentos cabulosos. Né? Na... College é faculdade. Olha lá, outra coisa. Calma aí, Guarda isso daí. Ó, oh, e though, though é tipo embora, significa embora. Ó, oh, though it was dark out, they went for a walk. Então, embora estivesse escuro lá fora, eles saíram pra, pra caminhar. E eu pedi para guardar aí é, college, né? Porque muitas pessoas pensam que college é colégio. Mas na verdade não, porque college é a faculdade. I'm officially a college student. Já... A palavra colégio em inglês é high school, high school, high school musical, né? Tem até o um filme aí que é o colegial musical. Então, coloca essas duas aí de bônus. Então, temos duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, oito palavras, tá bom? Ao invés de... de... Seis. Gostou desse vídeo? Ele te ajudou? Deixa o like mais uma vez para ficar feliz Inscreva-se no canal e lembre-se de me seguir lá no Instagram Os links estão todos aqui embaixo Posto muito conteúdo lá para vocês Também interajo com todo mundo através do, das mensagens, nos stories É sempre bom trocar ideia com vocês, meus queridos learners Se você chegou até o fim, comenta aqui embaixo Brilhagem total Mais informações sobre o meu curso de inglês, o método ACT Está tudo aqui embaixo na descrição Pode clicar lá e fuçar